Senhores, senhoras, nesta videoaula vou estar apresentando algumas informações técnicas é, pertinentes ao endoscópio flexível do tipo universal. Aquele igual ao andar de bicicleta, aprendeu um, aprendi em todos. Essas informações é, estão regidas neste contexto. Vou falar da patente, né, que no caso aí é a invenção desse endoscópio e demonstrar suas peças, algumas explodidas e o funcionamento mecânico e elétrico e também óptico com o andar da carruagem deste equipamento em questão. Portanto, são informações importantíssimas ao qual você deve tomar um cuidado muito grande para no momento da manutenção não se perder, nem perder as peças e nem danificar o equipamento. Ok? Então vamos iniciar a mais uma videoaula, esta sobre desmontagem e funcionamento das micropeças mecânicas. Endoscope Capture Aperture Portanto... A tradução seria abertura na tampa do endoscópio. Ok? É ou tampa com uma abertura. O que seria isso? É a distal. Né? É aquela parte frontal onde temos as aberturas para os canais água e ar isto que ele se refere já aqui nesse contexto cross reference to relate application então cruzado né cross cruzado referências cruzadas ou referência cruzada para o relato dos aplicativos, das aplicações então ele vai fazer uma comparação, uma analogia, vamos fazer uma comparação, uma analogia para as aplicações, para as funcionalidades deste equipamento. Né? Aqui está tudo em inglês, você pode observar que eu estou aqui no, no meu Word, né? então ele relata como tudo isso sendo um erro. Quando ele fala sobre a referência cruzada, ou sobre o cruzamento referencial, cruzamento de referências, na língua inglesa, a tradução né, seria que ele vai fazer um, uma, uma referência através de cruzamento de informações. Deixa eu pegar aqui a figura, para que vocês tenham uma ideia do que ele está querendo dizer com relação a isto. Por exemplo, né, temos aqui uma parte, um mecanismo, né, uma das partes do mecanismo óptico e ao Pessoal, no Word, né? no software Word, se você tiver o mínimo de conhecimento, você não sofre tanto, caso você não saiba fazer tradução, não conheça a língua inglesa. Porém, tem que tomar um cuidado muito grande com um termos técnicos, ok? Eu selecionei aqui, Distribution Clients Project e joguei aqui no produto do Word. Ele traduz ao letra. Então ele traduz o português na seguinte condição. Este aplicativo reivindica prioridade para provisório ou provisório do A. Né? Ele quer dizer aqui que este documento está informando que existe um certo dono. e que este dono patenteou o documento e a sua invenção, né? Então, qualquer alteração sem autorização dele é crime. E depois aqui tem a sessão, que é a numeração do documento que vale em do de outubro de 2007, que é incorporado aqui, por referência, na sua totalidade. Outra primeira etapa aqui... É mais uma proteção para o documento. Perfeito. Por exemplo aqui, ó. vamos traduzir esse termo aqui. Ó. File of é, é Files of, of Invention. Files of Invention. Files então, Vamos continuar aqui para que possamos entender bem o que está tentando transpassar né? e ver lá também os termos técnicos. Ó, the present invention, religion, A presente invenção se relaciona geralmente com os dispositivos médicos e, especificamente para um acessório para um endoscópio. No caso aqui, ele fala especificamente para o endoscópio. Não se tem nisso. Ele está referindo a este equipamento, a este endoscópio, ao qual ele fez essa modificação. Black background. Demora um pouquinho, porque a máquina do professor é super exata, né? uma manqueta de uma pé da letra é fundo né? que seria é, uma, uma observação lógica né? mais informações de fundo ou informações de segundo plano né? informações adjacentes ou informações de suporte, de step, de auxílio ok? Porque é, fundo, é buraco é, é, é tipo metrô é abaixo da terra ...overground, abaixo. Então, senhores, eu aconselho... Né, é, ...a terem... ...um material de apoio. Traduzam, né, vejam os termos técnicos... ...que o técnico tem que bater o olho... ...já subentender a documentação. Ele não vai pegar nada em português... É muito raro, muito raro, né, de, de mil é capaz de você pegar um porque alguém traduziu. Então, essa primeira vídeo é explicando, né, o grau de dificuldade na tradução técnica, na tradução comum, é né, que se tem que tomar cuidado com relação a isto. E na próxima vamos adentrar a estas nomenclaturas, os significados, estas noventuras façam o exercício para podermos dar procedimento.